É is a magical and beautiful, uh, culturally and historically important place. Many of my friends in Germany recommended to us to come here. Continua a ser uma cidade bastante verde, o que me alegra. Sintra mantém a sua traça original, tem sido extremamente preservada. da nossa captação de clientes é feita na Estação de comboios de Sintra porque a maioria dos turistas vem da zona de Lisboa. Sintra, então, neste momento, ao nível de turismo, do número de, de turistas que têm vindo a aumentar, ano para ano, está-se a tornar muito diferente. E há, mesmo, oferta de agentes turísticos, mesmo a oferta cultural, está, acho que está, parece que está a mudar, a ficar mais dinâmica. Sintra, a única coisa que tem para oferecer é, de facto, a sua beleza, uma zona romântica, em que pode ser visitada mesmo sem sol, porque só o aparecimento desta arquitetura bela no meio das penumbras e das neblinas é encantadora. A nível da economia própria Sintra também, portanto, houve uma... Nota-se que houve algum crescimento, portanto algumas lojas que surgiram, lojas mais focadas para o turismo, para compra de, de recordações. I have moments of certain feelings that things should be changed. Uh, one of them is, is uh, really controlling. The businesses that do come into the historic center. When I see the most important point of coming into Sintra is an alley op is very, very disturbing to me. Uh, it's very upsetting. Transit <stutters> uh, Imediatamente acabar com o trânsito no centro. Imediatamente. Outra coisa, um, não tens praticamente ninguém a viver na, na Vila de Sintra, a não ser turistas. Tem mais população do que tiga, tinha antigamente, mesmo continuando a ser uma cidade com zonas bastante calmas uma pessoa podia passear à vontade claro que tem mais população e então às vezes uma pessoa anda aí, tem que ter licença. É mais Still, it's a really nice place and you should not refrain from going there just because there are a lot of people. Nós mais operadores do ano passado, os tuk-tuks, o sightseeing, os próprios, os próprios transportes, os próprios, a própria se -se -se tour, tem mais tocar coisa que não acontecia, há três ou quatro anos. Por, por todos os turistas que chegariam aqui a Sintra, não só pela sua localização, porque é portanto o palácio mais central aqui na, na vila, mas também pelo seu valor histórico que, que tem no interior e, e acho que, que é mesmo por isso que é um ex libris daqui da região. preocupação é, de facto, na manutenção de toda esta conservação, hum, portanto, não só a conservação dos interiores de, de todos os espaços e todos os momentos, como também dos seus exteriores, portanto, isto falando dos parques florestais, dos jardins envolventes, portanto, necessitam sempre de uma grande manutenção e que, de facto, esta conservação se mantenha para não caírem ao um abandono, como já aconteceu anteriormente. The main thing is, is to really reinforce the value of the history and the culture that the Portuguese people have created to make this place over hundreds, if not centuries, of years. That is the true value of this place. Eu acho que o turismo valoriza muito a região, porque porque traz riqueza, temos exemplos extraordinários, por exemplo, o Parque os Parques de do Monte pela Lua, que tem feito um trabalho espetacular e que só é possível fazê-lo pela afluência de turistas que tem. Quando se chega ao Poço Iniciático, o impacto visual, uh, uh, para além do lado simbólico, mas o, o, o, todo, todo o conjunto faz as experiências extraordinárias. Estou aqui encantado. No TripAdvisor estamos em primeiro lugar. Portanto, é um sinal que é realmente diferente, é especial e é uma das joias, não só de Sintra, mas mesmo do país. Não é o monumento mais, mais caro e para aquilo que oferece, mesmo visita guiada sendo, ou até a visita temática sendo os bilhetes mais caros, o que oferece é um, é um excelente produto. A ver que as coisas estão a ser mais direcionadas para, para os turistas, eu lembro-me quando o Palácio da Pena era de Borla, a maioria dos monumentos aqui eram de Borla, agora eu já nem sei quanto é que é o Palácio da Pena, mas nota-se que tem sido mais para o turismo, também é o que dá mais lucro hoje em dia. Isto pode-se tornar, sei lá, uma espécie de Walt Disney e vai ficar horrível se entrares muito por, por aquele tipo de turismo muito agressivo e muito, eu não sei se é o nome correto, por aquele, o I Love Sintra, um turismo muito agressivo e muito virado para a venda uh, agressiva. Eu acho que este um bom projeto, seja de que for, de hotelaria, hostelaria, de comércio, valoriza sempre a região. No nosso caso, em concreto, eu acho que nós temos características especiais que, que trazem um tipo de turista muito bom para a região, que é aquele turista com mais preocupações ambientais. expect to see so much like buildings and palaces in such a tiny place here yeah, and we thought it might be good for, like, for like a fairy tale setting. Sintra é uma beleza estonteante é uma natureza espetacular são palácios Uh, maravilhosos, portanto, o Sintra tem uma componente histórica, cultural, natural, extraordinária, não é? E, e Sintra é paz, mas também é, também é pessoas, também são autocarros, também é isso tudo. Não é? place to, to create great things, I really believe that Cufre is, and it has proven throughout history that this has been a place for artists and writers and filmmakers and painters to come and equally have been inspired and have equally done their best work. And so I feel honored to experience the same joy, same love that they have for the place.